Olá, eu sou Luciano Subirá e Deus tem me chamado para servir o corpo de Cristo através de um ministério de ensino da sua palavra. Temos feito isso através de várias ferramentas, pregações que são disponibilizadas na internet, a nossa literatura, mas, recentemente, Deus tem nos dirigido a trabalhar com uma escola à distância, com cursos online. São cursos de capacitação para a vida cristã, são cursos de capacitação ministerial e também de fundamentação doutrinária. O propósito é te levar não apenas a um lugar mais profundo no seu relacionamento em Deus, mas auxiliá-lo na preparação para o ministério. Isso tudo com os benefícios de que você pode fazer o curso aonde quiser, a hora que quiser e no seu ritmo e com certeza você será abençoado. Acesse o site orvalho.com, clique no link Escola Orvalho e você será redirecionado para esse ambiente de ensino à distância que vai te abençoar muito.